Levantar meu boi bem devagarinho, porque eu gosto muito da cultura. O Luiz Mário também era vazio, também. para vou acompanhar mais o meu boi, porque Mas, ó, a gente chorava ó, quando ele. É, meu nome é Marido Livramento dos Santos Ferreira, mais conhecido por Maria Mocó, é, filha de soldado mestre da cultura de Mocó. Também tô continuando também o trabalho dele como um mestre também da cultura também. É, é aqui, eu tô aqui, em frente aqui, é o memorial que eu fiz, né? É homenagem a ele aqui, pra colocar as coisas dele da cultura, né? Era meu sonho, e eu, eu tinha um, esse sonho, e tô realizando, e vou realizar, porque Deus é maravilhoso. 14 anos de idade, antes disso eu já... Trabalhava no rezado caseiro, né, de cantoria, né, de casa em casa. É, antes disso eu brincava o reisado. né. Depois que eu dei continuidade do reizado com as personagens, o Bamiu Boi, é, o Bode, a Dança da Emma, o Camaleão, né. E hoje estou engajada na, na cultura e se Deus quiser, vou até os últimos dias da minha vida. Eu gosto muito da cultura, eu gosto muito do trabalho do meu pai, porque ele era uma pessoa que deixou história aqui na terra, né? Ele era mestre da cultura mesmo. E ali não, naquela época não tinha nem faculdade não. É porque ele já nasceu com este dom, com essa vontade de criar o trabalho dele, da cultura grangense. E outra também, que faz mais parte na brincadeira do Boi, é a parte dos caretas, que faz muito graça, né? O liseu, patativa, né? Tapioca. E os índios, o caboclo, o caboclo rial também, né? Ele também é um caboclo muito também, que, é, que faz parte da granja é, a caboqueira, né? que a, Aqui, o nome foi a pelo os índios, né? Quem deu o nome da nossa grande que era capoeira. Era uma capoeira, antigamente, né? Aí deu o nome. De granja é uma caboqueira, né? Aí foi dado pelos índios. E, portanto, Lira, eu gosto muito. Era meu sonho, era levar o trabalho do papai em frente. Estou levando, porque Deus é maravilhoso. Estou aqui, ó, viva e forte para dar continuidade para o trabalho, trabalho dele da cultura granjense, que é o meu o trabalho dele e é que eu gosto. O Caetano Veloso, né? Uhum. Era o, o Luiz Mário também, era vaqueiro também, do boi. É, o seu Antônio Niquim, que hoje em dia ele ainda é vivo, ainda não tem história para contar também. Né? Uhum. É, o seu Sebastião Niquim, trabalhava também, né de, de, de, de, ele era fazia parte de galante. Eu acho que ele era o, te, o segundo galante. E ainda hoje também é vivo também. Só que ele não tem mais garra para né, uhum. acompanhar mais do meu boi, porque ele já está muito de idade, deve cansado. Como no caso do São Antônio Kim, que ele também, ele era uma pessoa também muito bom no vaqueiro. Ele agora também deve doente também, ele não pode também acompanhar, porque ele se garantiu, o homem te garra. E também o seu Zé, é, o Zé Moreira também, ele também foi vaqueiro também do boi. Ele também quando fez uma matança menino, não estou lembrado do ano, mas a gente chorava ó, quando ele estava cantando cante escante tão bonito, chega do no fundo do coração da gente. Ele era muito cheio de garra também, ave maria. É, ó, a importância porque ó, a, a brincadeira do boi é uma coisa que ela nunca se acaba, porque ela é raízes de pai passa para filho, de filho passa para neto, tataraneta importante, por diante vai levando. E é uma importância muito grande, já que na cidade, na cidade, não é pra deixar nunca cair, nunca morrer a memória. Ah, meu boi, bem devagarinho, levantar meu boi, bem devagarinho, pra ver se recebe os nossos carinhos. Ei, ei, bem bumba, bumba, meu boi, ei, dali, meu boi, ei, dali, meu boi, ei, parte pra trás, não mate o rapaz.